Bem-vindo aos dias da bricolagem, o meu nome é Pedro Patrício. trabalho nas tintas Robelac e vamos ter aqui uma pequena demonstração de como pintar metais, madeira ou metais. Para começar, antes de, de, de efetuarmos a pintura, combina verificarmos, vamos falar primeiro dos metais, qual o tipo de metal que a gente vai pintar. Existem basicamente dois grandes grupos de metais, metais ferrosos e metais não ferrosos. E dependendo da característica de cada um, o esquema de pintura que vamos ter que proceder, é diferente. Ou seja, vou dar, tenho aqui do, dois exemplos. Este tipo de metal que eu tenho aqui é um metal ferroso, Como podem ver, é à base de ferro, ganha ferrugem e é, é considerado um metal ferroso, Tem um esquema de pintura próprio. Este metal que eu tenho aqui é, um, é galvanizado, já é um metal não ferroso. Já é um metal não ferroso. Galvanizados, zincados, alumínio são considerados metais não ferrosos ferro, aço, uh, o aço inox também é considerado metal ferroso, por isso temos que primeiro identificar o tipo de metal que temos para podermos agora a seguir executar uma, uma boa pintura. Vamos começar pelos metais ferrosos, que são os mais fáceis, o esquema de pintura é mais fácil e menos trabalhoso. O que é que a gente tem que fazer para pintar um metal ferroso? Temos por exemplo, temos a nossa gama de Amerite, que por exemplo é um esmalte diretamente de aplicar direto à ferrugem que o único cuidado que temos que ter é passar uma lixazinha que também tenho aqui ou uma escova de arame ou qualquer coisa desse género só tirar esta ferrugem que está solta neste caso até nem tem muita mas a ferrugem que está solta o emborro não é preciso arrancar a ferrugem é preciso só tirar a ferrugem que está solta tínhamos que com licença tínhamos que passar uma lixazinha só tirar esta ferrugem que está solta. limpar bem, que isto é uma coisa comum a tudo que seja pintura o pó não é bom para a pintura combina limparmos bem e agora aqui é que também devíamos ter um cuidado que é desengordurar o metal a maior parte das pessoas limpa com pano ou com, ou com papel mas depois não desengordura e devíamos desengordurar o metal e o amerito tem uma vantagem que é o diluente que serve como, como diluição do material também serve para fazer a limpeza da, da ferramenta e para fazer o desengorduramento do metal. Podem perfeitamente usar o diluente do Amerite, Pegar num, num panozinho ou num, ou num papel, umedecê-lo com o produto e agora esfregar aqui na peça. E assim temos a certeza que estamos a desengordurar o metal. Este é um produto que evapora, evapora muito rápido, ou seja, a gente depois de desengordurar basta passar um pano seco e já pode proceder à, à pintura, não há problema nenhum. Como vocês podem ver, ele evapora muito rápido, o metal fica logo quase seco. Vamos abrir a embalagem. Convém sempre fazer o meximento da embalagem, sempre é muito importante mexer a embalagem. Atenção, o Amerit, ele pode ser aplicado de três maneiras, à trincha, a rolo ou à pistola. A trincha e a rolo, eu acho que não tem, necessidade, não, não tem necessidade de o diluir. Se aplicar à pistola, tem que ser diluído a cerca de 15% e tem o diluente próprio, que é o que eu mostrei previamente, onde, que é o mesmo que usámos para fazer o desengorduramento. Vamos virar aqui um bocadinho para o tabuleiro. Basta um bocadinho porque a amostra é pequena também, não vale a pena estarmos a estragar o produto. Vamos fechar bem a embalagem, em mãos sujas, vamos fechar bem a embalagem, convém sempre usar umas luvas com este tipo de produto que estes produtos não são à base solvente depois para sair das mãos é preciso lavar com diluente e, e não é muito prático pegamos no rolinho, como a ser aplicado ou com um rolo de pelo de rato ou com um rolo de esponja pelo rato é este rolo que está aqui, está é assim pelo rapado, é um rolo de esmaltes ou com um rolo de esponja, agora cuidado porque há rolos de esponja que permite ser, uh, usar produtos à base solvente há alguns que é só à base aquosa aí tem que ter cuidado, porque se arranjarem um rolo de esponja para dar produtos à base aquosa se derem um amerite ele começa a corroer uh, o próprio rolo Comentem sempre -se esse cuidado ora bem, vamos então fazer a aplicação aqui do do vamos por aqui, fazer aqui vamos lá como esticar a tinta sempre aqui nestas estrias do rolo para que o rolo seja absorvido a tinta seja absorvida de uma maneira uniforme pelo rolo e vamos fazer aqui a aplicação como vocês podem ver é um produto que é muito fácil de aplicar tem uma, um excelente poder de cobertura e trabalha-se muito bem e depois tem uma vantagem que eu vou já explicar qual é peço desculpa só para poder também estar a olhar para vocês e vocês verem o que eu estou a fazer o amerito tem a vantagem que apesar de ser um esmalte sintético ou seja, apesar de ser a base sintética tem a vantagem de que ele seca muito rápido ele ao fim de cerca de 30 minutos está seco ao toque e, e passado 4 horas já pode ser repintado já pode-se a segunda de mão porque ele a convém sempre aplicar duas de mão porque ele convém ficar com cerca de 100 microns de espessura para dar proteção ao metal ok? um truque que eu também vos poderia dizer eu trouxe aqui uma gradezinha deixa-me só passar aqui o pano eu trouxe aqui uma gradezinha para vocês verem já com a, isto é uma amostra pequena infelizmente devido ao tempo e ao espaço também não podemos fazer muito maior mas eu trouxe aqui uma gradezinha e já pintada, opa, peço perdão, onde o ferro estava, estava assim, cheio de ferrugem por todo, e eu apliquei o amerito em várias cores, porque existem várias, várias cores diferentes. Por exemplo, aqui nos sítios das soldas, ou aqui em cima que se vê melhor, eu aconselho, se for pintado de novo, o que é que, o que, é que eu aconselharia ao, ao cliente fazer? Passar logo no sítio da, das soldas com o pincel, logo como se fosse uma de mão, primeiro no sítio só das soldas, porque é o sítio que tem mais tendência a ganhar ferrugem, percebem? Então passar com uma, com uma trincha no sítio das soldas primeiro, deixar secar e depois dar duas de mão no, no, na, peça, na peça inteira. Que assim estamos sempre a proteger-nos de maneira a que a, que a ferrugem não volte a aparecer. Como vocês podem ver, tenho aqui várias cores. O amérito existe em alto brilho, a maior parte das cores. Depois existe em meio brilho quatro cores existe em forjado e em martelado que são acabamentos diferentes a proteção é a mesma o produto é o mesmo são é acabamentos diferentes dependendo do gosto do cliente. Ora bem eu vou pousar aqui pousar aqui a grade também tenho aqui um catálogo onde vocês podem ver as cores que existem no, no Amerit tenho aqui as cores de alto brilho que são estas estão aqui as de meio brilho já são estas três e depois tenho aqui os dois forjados, o preto e o cinzento e o acabamento martelado, que é este que está aqui, que existe também em três cores, cinzento, verde e bronze, existe nestes três acabamentos. Ora bem, espero que até aqui tenha conseguido explicar, ou seja, para ferro forroso, usando o amerite, só temos que ter o cuidado de aplicar de... De, de lixar, de passar uma escovinha a tirar aquela ferrugem que está solta, de desengordurar e aplicamos o Amerite direto. Não precisa de primário, não precisa de subcapa, não precisa de nada disso. O Amerit também já é um produto muito, com muitos anos de, de comércio, ou seja, já é muito conhecido no, no mercado. Depois, temos agora a novidade que é o, o Amerite Supiria. Eu até vou pôr aqui que é mais fácil, se calhar o Supiria. O Supiria já é à base d'água. O Supiria já é um produto à base d'água ou seja, e dá para aplicar em todo tipo de metais aquilo que eu vos disse até agora que o Américo tradicional só dava para ferro ferroso o supíria dá para ferro não ferroso okay? eu vou-vos também fazer uma amostra para que vocês consigam visualizar o que eu estou a dizer e verem que é verdade o que eu estou a dizer e vamos aplicar o supíria por exemplo aqui nesta chapa de galvanizado cuidados a ter primeira coisa que temos que fazer não é mesmo. O metal bem ser sempre desengordurado, seja ferroso ou não ferroso, como eu vos falei agora um bocado, como desengordurámos o metal ferroso, o metal não ferroso funciona da mesma maneira, temos que o desengordurar, e até o metal, o metal o galvanizado, por exemplo, é um metal que bem ser mesmo muito bem desengordurado, convém, este processo que a gente fez agora, que nós fizemos agora de desengordurar o metal, até de ser feito mais que uma vez, desengordurar, deixar-se cá um bocadinho, desengordurar outra vez, até deixar de sair o preto, se reparar, se passarmos aqui o pano, vai ficar preto aqui no pano, até passarmos o pano e não vir nenhum resíduo agarrado, porque o galvanizado é um metal que é muito difícil de aderência, se tiver gordura, ainda mais difícil é, como conseguem ver? Combina passar o pano ou o papel, até deixar de vir qualquer resíduo, qualquer resíduo agarrado ou... O metal Agora está feito. Vamos por aqui. Fecha. Tem aqui o rolinho. Vou pegar na embalagem. Está um bocado de papel, peço perdão de estar assim a demorar um bocado de tempo mas são procedimentos que temos que utilizar e em perder mais vale perder um bocado de tempo no início e ficar com o trabalho bem feito do que tentarmos apressar e depois o trabalho não ficar não ficar em condições convém fazer o meximento da embalagem como eu vos disse neste caso vamos aplicar o supiriá o forjado para que vocês também consigam ter a noção do que de um acabamento diferente para não ser um acabamento liso para que vocês possam ter essa noção vamos aplicar aqui um bocadinho tá bom chega que a placa é pequena vamos aqui Perdão. Vamos aqui. Não mala. A minha embalagem já é usada. Mesma coisa. Como bem é sempre. Ir buscar a tinta ao tabuleiro. Espremer aqui nas estrias. O é mesmo procedimento de agora há pouco. Vai-se buscar a tinta, esperamos aqui na, na, nas estrias do, do tabuleiro para que o rolo fique uma camada uniforme por ele todo. E depois executamos a pintura. deixar sempre um bocadinho mais de material neste tipo de de substrato deixa me só ir aqui Vou limpar um bocado o rodo, tem que tintar mais e vamos agora aqui o supiri na primeira de mão o supiri ou qualquer material no galvanizado na primeira de mão ele vai sempre ficar assim mais mais aberto, mais deslaçado, é normal, Pois era deixar secar e dar a outra, a outra mão correspondente. Como isto dá um acabamento forjado fica sempre com este picotadozinho, por isso é que se chama um acabamento forjado, é tipo areado, perdoem-me perdoe a expressão. E pronto, a nível de, de metais ferrosos e metais não ferrosos já falámos de duas maneiras, de dois esquemas de pintura para, para esse tipo de metais. Para metais não ferrosos existe outro tipo de, de, de esquema de pintura que é a aplicação de um primário e depois um esmalte convencional. Também se pode fazer assim. O supíria pode aplicar direto. Embora eu ainda sou apologista que para materiais tão difíceis como o, como o galvanizado ou o zincado ainda sou apologista que havia se aplicar o primário, que é este que está aqui, o primalac. Não é este, perdão, só é aqui o primalac deixar secar e depois aí sim aplicar um esmalte convencional. Sou apologista disso porque é mais seguro, perdoem-me perdoem um, a expressão. Eu tenho aqui uma amostra já com o primalac, porque o primalac também tanto dá para madeira como para metais, como dá para azulejos, quem já viu outros, outras demonstrações e, outras, e outras, outros, outros workshops já ouviu falar do primalac de certeza, o primalac dá para metais, madeira, azulejo... PVC, PBSI a todo tipo de materiais. E, um, e agora vamos falar. Eu vou fazer uma amostra em madeira também para vocês verem, mas podia fazer exatamente igual no metal, que era exatamente o, o mesma coisa que está aqui, que até já está aqui. O Prima Lac, também numa chapa de galvanizado, o Prima Lac com, um, com um, um esmalte por cima, que vou vos mostrar qual é o esmalte. Já tenho aqui uma amostra, dá uma excelente lacagem e é muito fácil de trabalhar aqui vou fazer em madeira que assim aproveito e falámos já das duas coisas que tínhamos a falar aplicávamos o primalac deixávamos secar e depois o que é que tínhamos que fazer tínhamos que passar uma lixazinha fininha 220 ou, mai, ou, ou ainda maior o número para para poder dar uma despolidela ao material porque ele fica sempre com um, um bocadinho áspero, puxo, principalmente se a madeira estiver crua que é o caso desta, puxa sempre o revés da madeira e combina passar sempre uma lixazinha para podermos amaciar e deixar um acabamento mais lacado, ora bem para pegar na lixa também eu já, já tinha dito noutro, noutra demonstração mas também vos digo hoje não convém fazer, lixar principalmente madeira assim que é o que a maior parte das pessoas faria Porquê? porque não estávamos a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda e corremos o risco de começar a fazer covas na madeira e não deixar um acabamento uniforme, como é que a gente havia de fazer, pegávamos na lixa abrimos a mão e fica este dedo para este lado e estes três para este e pousamos aqui, enfiamos a lixa aqui no meio depois pousamos aqui a mão em cima da lixa e assim, agora é que fazíamos o lixamento da madeira porque assim estamos a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda nunca corremos o risco de deixar covas é só mesmo dar uma despolidela não é preciso fazer muita pressão não é preciso fazer nada é só mesmo dar uma pequena despolidela Tá? Outra coisa que havíamos de fazer, limpar o pó, sempre. Limpar o pó é muito importante. Depois, vamos só pegar aqui, ai, vou precisar disto, eu vou precisar disto. pegar no tabuleiro e noutra outra embalagem vamos aplicar agora aqui o hobby aqua é um esmalte para madeiras e matais com umas resinas ele é de a base de água mas leva umas resinas acrílicas urutanadas parece um palavrão mas não é que são umas resinas que apesar de serem à base de água tem muita resistência química e, e de desgaste ou seja a resiste bastante a produtos de limpeza e mesmo à pancada, ou desgaste, perdoem-me perdoem a expressão. É um produto que, como vocês podem ver, é muito fácil de dar. Vamos fazer aqui a abertura da embalagem, para vocês verem ele dado aqui em cima do, do primalac. Ele pode ser aplicado em madeira ou em metais. Vamos roubar aqui um bocado de papel... E depois também vou tentar fazer aqui uma coisa engraçada com Bosco. Vou tentar fazer uma coisa engraçada com Bosco. as mãos. As mãos parece a guerra do Iraque. É normal com tudo aqui. Ora bem, mesma coisa, a mesma conversa, tirar a tinta, espremer aqui nas estrias do, do tabuleiro e vamos executar a pintura aqui no, na madeira. Perfeito, uma de mão, vocês podem ver ter tem muita cobertura, muito fácil de trabalhar, não marca muito o rolo e, e dá, uma boa, dá uma excelente lacagem. Agora, o que eu vos queria explicar também na madeira era o seguinte, se a madeira estiver crua, ou seja, se for virgem, nunca tivesse sido, sido pintada, nem embranizada, nem nada, a gente havia, também, em vez de, pintar, de aplicarmos o Primalac, podíamos aplicar uma subcapa, que é este produto que está aqui, ou este que está aqui, a única diferença dos dois é que uma subcapa universal é a base de solventes, a subcapa acrílica é a base de água. A diferença entre os dois, também vos explico já, a base de solventes dá mais corpo, mais enchimento, tem a, dá mais enchimento, a, disfarça melhor aqueles beijos da madeira, tem mais corpo. A base de água não tem tanto corpo, a, agora a, a base de água tem a vantagem de passar 30 minutos está seca, pode ser pintada a base solventes não, tem que esperar 24 horas para poder, para poder ser pintada agora, para, para a gente aplicar uma subcapa a madeira tem que estar em cru, não pode ter, não pode ter verniz não pode ter nada, e eu vou tentar explicar aqui, vou aplicar, eu aqui apliquei o duro em cima de um primário vocês viram, e aqui vou aplicar o hobby duro direto à madeira, porque ele também pode ser aplicado direto à madeira, se a madeira estiver em cru, pode ser aplicado diretamente à madeira a única desvantagem é que é mais difícil a gente dar um acabamento lacado, porque vai-se notar mais as imperfeições da madeira, percebem? porque uh, os primários o primalac ou a subcapa dá mais enchimento, cria logo uma base mais uniforme para que o esmalte seja absorvido de uma maneira de uma maneira uniforme eu vou aplicar aqui para vocês verem porque ele permite há muito mito que na madeira crua a gente pode aplicar o esmalte direto não há problema nenhum podem não dar o acabamento ou seja podemos ter que aplicar mais de mãos e não dar o acabamento tão uniforme ou tão lacado como a gente quer Calma há uma diferença entre pintar madeira e lacar madeira são dois, são dois processos diferentes Ver aqui, está aqui, mas conseguem ver que ainda se nota aquelas pequenas imperfeições da própria madeira. Por isso é que é sempre aconselhável aplicar um primário ou uma subcapa. A subcapa tem a vantagem, como já vos disse anteriormente, que tem mais enchimento dá mais corpo. O Prima Lac também tem a vantagem. Imaginemos que tínhamos um móvel embranizado, uma madeira embranizada. Para aplicar um esmalte, se não quisermos aplicar primário, temos que lixar a madeira até o osso, tirar o verniz todo. Para, se, se não quisermos lixar a madeira até, até, até o osso, a expressão. se quisermos só dar uma ela podemos fazê-lo, desde que a seguir apliquemos o primalac, porque o primalac vai agarrar sobre o verniz para que depois o esmalte possa agarrar em cima do, do, do, do, do primário. Ficamos por aqui, sigo-nos os dias da bricolagem, onde vão aprender coisas, certeza que vos vão fazer falta no dia a dia, que os vão ajudar no dia a dia, na nossa casa, no nosso desejo que temos de fazer bricolagem na nossa casa, cada vez maior, e... A continuação do um Monia e até a próxima.